Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção da prova de matemática do concurso da PM Bahia 2023. Eu sou o professor Marcão e de uma forma muito tranquila vamos corrigir essa prova. Espero de coração que você tenha mandado bem. Né? Estamos já recebendo aqui vários né, vários comentários, aqui, né? melhor dizendo, várias mensagens nas nossas redes sociais, dos nossos alunos, né? alguns deles né, gabaritaram a prova, e a maioria mandou muito bem. Então, de coração, eu espero que você também, caso você não seja nosso aluno, que você também tenha tido um resultado bacana. Então, sem querer querer corococó caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e para cima deles, para cima da FCC. Vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Olha aí a primeira questão. Primeira coisa que você tem que fazer, né? Primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso para os nossos alunos. Que o aluno tem que interpretar. Primeira coisa é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250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 a figura anterior. Aí todo mundo está vendo aí né, a sequência. O número de palitos necessários para continuarmos a sequência até a figura 20 é... Então, analisando aqui a quantidade de palitos de cada figura, percebemos que essa sequência forma uma PA. Olha que interessante. Ó. Na figura 1, se você contar aqui... Ó, temos cinco palitos na figura 2. Na figura 1, um, temos cinco palitos na figura 2. Temos oito palitos e na figura 3. Temos 11 palitos. Então tá aumentando, né? Tá aumentando constantemente. né Eu vou colocar aqui: 5, 8. 11, né? e assim sucessivamente. Então, ficou muito claro que a partir do segundo está né, aumentando né, constantemente. Quem é o 8? O 8 é o 5 mais 3. Ó. O 8 é o 5 mais 3. Quem é o 11? É o 8 mais 3. E assim sucessivamente. Então, essa sequência aqui é uma PA, é uma progressão aritmética. E nessa questão de proteção aritmética, ele está querendo saber o que? A soma. A soma de todos os palitos, né, até a vigésima segunda, até a vigésima, perdão, figura. Então, eu já identifiquei ali, eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Né? Ele quer a soma, né? ele não quer a quantidade de palitos até a figura 20? Então, ele quer a soma né? de todos os palitos. Legal. Primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. No nosso processo, é assim: ó, no nosso curso, interpretou, resolve. Para resolver, eu tenho que usar aqui a fórmula da soma dos termos de uma PA. Beleza? Então, para resolver, eu tenho que usar a fórmula da soma dos termos de uma PA. E como é que é essa fórmula, Marcão? Vamos lá, soma dos termos. Ó. Macete, bisu, é o último, mais o primeiro, vezes a metade. Simples assim. ó. É o último, mais o primeiro, vezes a metade. O primeiro eu já tenho. O primeiro eu já tenho. Falta encontrar o último. O último termo que eu preciso... É o vigésimo, porque não é até a figura 20. Então, eu preciso do vigésimo termo, eu preciso do A20. Qual é a formulazinha do termo geral para encontrar o A20? É o A1 mais 19R. Aplicando ali a formulazinha, eu encontro esse cara. Ó. A20 vai ser igual ao A1, que é 5 mais 19R, ou seja, 19 vezes 3, porque não está aumentando de 3 e 3. Fazendo aqui a continha, ficaríamos com 5 mais 57. 5 mais 57 vai dar 62. Então, o último termo, o vigésimo termo, seria o 62. Agora sim, tem como encontrar a soma. Eu preciso do primeiro e do último. Sambar Deixa até eu sair daqui. Ó. Como é que vai ficar ali a formulazinha? Ó, soma dos 20 vai ser igual ao último, que é 62, mais o primeiro, que é 5, vezes a metade. Qual é a metade de 20? 10. Ah, Marcão, entendi. Então, se fosse 30... Né? A metade seria 15 Se fosse 100 A metade seria 50 Exatamente isso Ah, Marcão, e se for 20? Zero trauma Pô, Por exemplo, 11 Se fosse 11 termos Qual é a metade de 11? 5,5 Você iria multiplicar por 5,5 Então, independente de ser pau ou ímpar Você vai multiplicar pela metade Aí ficou fácil É só correr para o abraço ó. 62 mais 5 vai dar 67 Vezes 10 670. Então, gabarito aqui, letra A. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, estava tudo lá no nosso curso. Tem até uma questão parecida com essa que eu coloquei no curso, né? Quem foi aluno sabe. Então, essa questão aí, zero trauma. Vamos lá. Passamos aí para a próxima questão. Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles. Ó. Um setor administrativo recebeu 150 caixas de equipamentos que são distribuídas para três grupos de funcionários. Ó. Sublinhar para interpretar. O primeiro grupo deverá receber 30 caixas a menos do que o segundo. O terceiro grupo, a metade do valor que vai receber o segundo. O número de caixas que serão recebidas pelo primeiro e o terceiro grupos juntos é... Então, analisando aqui, é uma questão né, que envolve né, problemas. É uma questãozinha de problemas envolvendo né, equações. Vai ser um probleminha que envolve aí equações. E nessa questão, né, nesse probleminha, ele está pedindo o quê? Ele quer a soma né, do que tem na primeira e no que tem na terceira. Né? Ele quer saber o, o número de caixas da primeira junto com o número de caixas da terceira, né, do terceiro grupo. Então, beleza, já analisei né, a questão, já interpretei. Por isso que é método dos 50. Você interpretando a questão de forma correta, você já tem metade do exercício. Porque eu já sei qual é o assunto, é um problema né? envolvendo equações, já sei qual é o assunto, e já sei ali o que o problema está pedindo. Né? O primeiro e o terceiro. Né? E depois eu somo, eu vou encontrar o que tem no primeiro, vou encontrar o que tem no terceiro, e depois eu vou somar. Então, já tem aí um caminho. Beleza, já tem aí um caminho. Agora, vamos lá. Interpretou. É, Interpretou resolve. Aí entra em cena a segunda técnica, técnica R. Então, para resolver esse tipo de probleminha, o que, que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que usar a técnica TTE. O que, que é o TTE? Transformando textos em equações. Então, ó, estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto nosso aluno do curso da PM Bahia estudar, revisar e exercitar, ele já sabe. Para resolver um probleminha, eu tenho que usar a técnica TTE. O que, que significa TTE? Transformando textos em equações. Então, eu vou tirar do português, né? vou passar da língua portuguesa para a matemática. Né? Em outras palavras, eu vou transformar tudo isso em equações. Então, vamos lá. São três grupos. Ó. Primeiro, segundo e terceiro. Aí vamos lá, olha aí a linguagem, o terceiro grupo tem a metade do valor que vai receber o segundo né? Então malandramente, malandramente, eu vou chamar o segundo de 2x para fugir da fração Ah né, Marcão, poderia chamar de x e x sobre 2? Eu fiz assim, o tio Lele fez assim, beleza, não está errado só que se você fizer assim, vai te dar mais trabalho. Então, qual é a malandragem é. para fugir da fração? Eu vou considerar que a segunda, né, o segundo grupo, eu vou chamar aqui de 2x. 2x. Segundo grupo de 2x. Então, se o segundo é 2x, o terceiro é x, é metade. Olha como ficou mais bonito. Eu fugi da fração. Legal? Malandragem de prova Aí depois ele vai falar lá em cima ó, que o primeiro grupo receberá 30 caixas a menos que o segundo. Opa, passando para a linguagem matemática, ó, transformando essa informação em uma equação. Ó. ó, 30 caixas a menos que o segundo. Então vai ser 2x menos 30. Acabou. Agora o que que o tio Marcão vai fazer aqui, ó? Eu vou somar tudo. Ó. Deixa eu até eu voltar para o meu cantinho. Depois eu saio novamente. O que, que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou somar tudo. ó. Vai ficar 2x menos 30. Ó. Vai virar uma equação. Ó. Mais 2x. Mais x. Isso tem que ser igual a quanto? Total. Que é 150. Sambar love, ó. 2x mais x mais x vai dar 5x. 5x menos 30 é igual a 150. 5x é igual a 180. x vai ser igual a 180 dividido por 5, que vai dar 36. Essa é a resposta? Não. Esse é o valor do x, mas se eu tenho x, eu tenho tudo. Ele quer saber o quê na questão? Ele está pedindo o quê? O número de caixas que serão recebidas pelo primeiro e terceiro grupo. Então, ó, primeiro, 2x menos 30. Terceiro, x. Então, vamos lá. Se eu somar ali, ó, se eu somar aquilo ali, vai dar 3x menos 30. Esse é o total de caixas em função de x. Ó, 3x menos 30. Só que aí eu vou substituir. Eu tenho o valor de x. Ó. Então, vai ficar 3 vezes 36 menos 30. 108 menos 30 vai dar 78. Então, elas juntas teriam 78 caixas. Então, gabarito, letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, também zero trauma. Tinha tudo lá. No nosso curso. Beleza? Então, vamos lá. Zero trauma. Passamos para a próxima questão. Ó. Sublinhar para interpretar. Ó. Método 250 neles. Ó. Vamos lá. Repetição. Ó. Em um fornecedor de uniformes, três camisas e duas calças custam juntas 455 reais um conjunto de calças e camisas do mesmo tipo custa 190. O preço em reais para a compra de duas camisas e uma calça é Então de novo estamos diante de um probleminha, só que agora vai envolver aqui, ó, um sistema, né, de equações. É um probleminha, né? É um probleminha, só que agora envolve, né, um sistema de equações. Beleza? E ele está querendo saber o que aqui na questão? Ele quer saber o preço de duas camisas e uma calça. Legal? Então, vou chamar a camisa de A. Vou chamar o preço da camisa de A e o preço da calça de B. Beleza? Então, vou aplicar aqui novamente, né? como é um problema. Para resolver, eu vou aplicar novamente o TTE. Só que para aplicar o TTE, né, eu vou usar as letras A e B. Para montar as equações, eu vou usar agora as letras A e B. O A, repetindo, o A é a camisa e o B é a calça. Então, passando para a linguagem matemática, ó, três camisas ó, e duas calças custam 455. Então, ó, 3A mais 2B... É igual a 455. Depois ele fala, uma calça mais uma camisa, ou seja, um B. Né? Uma camisa né? e uma calça custam 190 reais, Beleza? Está na ordem inversa do que ele falou, mas não vai influenciar. Tá? Só para ficar a letra, cada letra embaixo de cada letra, né? A embaixo do A e o B embaixo do B. Então, uma camisa mais uma calça é igual a 190. Então, formamos aqui um sistema. Só que aí, qual é a malandragem que nós ensinamos aqui para os nossos alunos no curso? Resolver o sistema através do método da Mulher Maravilha, né? Vamos aplicar aqui o método da Mulher Maravilha, Aqui a letra A, primeira letra que aparece, aí eu vou montar uma continha. Ó, a, que é a primeira letra. Ó. A é igual. Aí eu vou armar uma continha, ó. menos em cima, menos embaixo. Como é que eu vou formar essa continha? Através do V, né? Através do vizinho, através da Mulher Maravilha. Ó. Preste atenção, ó. é bem mecânico. Ó. Ó, começar aqui, a primeira perninha. Ó. Cada perninha dessa é uma multiplicação. Ó. 3 vezes 1. Vai dar 3. Terminou embaixo, fica embaixo. Ó. Agora, para completar o V, ó. vou colocar outra perninha aqui. Ó. Ó. Aqui. Ó. 1 vezes 455. Vai dar 455. Terminou em cima, fica em cima. Quem vai, volta. ó, Ele é maravilha. 190 vezes 2 Vai dar 380 E 2 vezes 1 Vai dar 2 Aí É só correr para o braço 455 menos 380 Vai dar 75 75 dividido por 1 Que vai dar 75 Então já achei quanto custa uma camisa Agora eu vou encontrar quanto custa uma calça Pô, se uma camisa mais uma calça custa 190, então a calça vai ser 190 menos 75, que vai dar 115. Então, acabou. Eu já tenho aqui o que eu preciso. Então, para matar a questão, é só eu jogar ali. ó. Ele quer saber o preço de duas camisas. Mais uma calça. Então, ele quer saber isso daqui, ó, 2A mais um b Então, vai ficar 2 vezes 75, mais 115. 2 vezes 75 vai dar 150, tranquilaço, ó, mais 115. Isso aí vai dar 265. Olhando ali nas opções, de gabarito, letra E. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Ah, Marcão, fiz diferente. Você fez pelo jeito tradicional, né? Que a concorrência explica por aí. Lá no nosso curso a gente explica dessa maneira. Legal? Que é muito mais rápido, porque é mecânico, né? Você vai multiplicar na ida e vai multiplicar na volta. Vai montar a continha e vai correr para o braço. Aqui você não tem que pensar, tá? O método da Mulher Maravilha, você não tem que pensar. É só você armar e executar. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Ó, sublinhar para interpretar. Método 250 neles. A prova foi muito tranquila. Ó, o comprimento da aresta de um cubo é igual ao comprimento do lado do quadrado que é a base de uma pirâmide quadrangular. A medida da altura é o dobro do comprimento do lado de sua base. A razão entre o volume do cubo e da pirâmide é. Então, é uma questão de geometria espacial que envolve a ideia de volume. Legal? E eu preciso descobrir aqui, obviamente, o volume do cubo e o volume da pirâmide. Beleza, já interpretei a questão. Interpretou, resolve. Técnica R: Estudar, revisar e exercitar. Então, qual é a forma correta de se resolver né, esse tipo de questão? Pô, tem que usar a fórmula, aqui não tem jeito. Volume tem que decorar. Papo reto: tem que decorar, tem que memorizar as fórmulas. Só que aqui, malandramente, eu vou jogar o valor. Eu vou considerar que a aresta do cubo seja igual a 2. Né? Então, baseado nisso aqui, eu mato a questão. Ó. Vou considerar que a aresta do cubo seja igual a 2. Qual é o volume do cubo? O volume do cubo é a ao cubo. Então, vai ser 2 ao cubo, que vai dar 8. Zero trauma. Volume da pirâmide, ó, volume da pirâmide é um terço da área da base vezes a altura. Só que a base é um quadrado, então vai ser A ao quadrado. A área da base vai ser A ao quadrado, vezes a altura, só que volta lá no problema. Ó, ele fala que a altura é o dobro do lado da sua base. Só que o lado da base é igual à aresta do cubo. O lado da base é igual à aresta do cubo. Então, a altura vai ser igual a 2A. Isso aí dividido por quanto? Por 3. Então, ficaremos aqui com 2 a cubo dividido por 3. Só que o A vale quanto? 2. Aí vai ficar ali ó, 2 vezes 2 ao cubo, Sobre 3. Isso daí vai dar 16 terços. Aí, família linda, um abraço. Razão. O que, que é razão? Razão é uma divisão. Então, volume do cubo 8, volume da pirâmide 16 terços. Tieteteca, né? Deixa eu até sair daqui. Ó. Repete a primeira... Ó, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda vai ficar 8 vezes 3, 24 dividido por 16, simplificando poupou por 8 vai dar 3 meios olhando ali as opções gabarito letra E marco o V da vitória e vai ser feliz então questãozinha também no azeite aí né de geometria espacial também muito tranquila passamos para a próxima questão claro é muito tranquila desde que você saiba aí as fórmulas né tem que saber a fórmula se você não sabe aí realmente fica complicado mas vamos lá sublinhar para interpretar ó. método 250 neles. Ó. Placas para identificação de veículos deverão conter quatro letras distintas. Se escolhermos as letras X, Y, Z e W, o número de placas distintas que poderão ser reproduzidas é. Então vamos lá. Analisando aqui, é uma questão de análise combinatória. Uma questãozinha clássica de análise combinatória. Como é que eu sei né, que é análise combinatória? Pela característica. Né? Formação né, de grupos numéricos. Então, sempre que você quiser formar grupos numéricos, né, dentro de quais contextos? Né? Senhas, códigos, placas de automóveis, números de telefone, esse contexto numérico ou alfanumérico, né? a questãozinha é de análise combinatória. Então, sempre que você tiver esse contexto numérico ou alfanumérico, a questãozinha será de análise combinatória. Beleza. E para resolver esse probleminha, que envolve a ideia de placas, nós utilizamos o PFC. O que é o PFC? É o princípio fundamental da contagem. É, onde a ideia aqui é nós utilizarmos as possibilidades, né? Então, o princípio fundamental da contagem é um princípio multiplicativo onde multiplicamos as possibilidades né, de cada etapa. Então, a palavra-chave aqui é placa. Então, falou em placas, cara, falou em PFC. Falou em análise combinatória, falou em PFC. Então, vamos lá. Quatro letras, ó. Tá aqui, ó. Essa daí foi a mais fácil da prova. Então, eu vou usar aqui x, y, z e w. Então, tem aqui quatro possibilidades. Então, para a primeira posição, eu teria quatro. Para a segunda, eu teria três. Para a terceira, eu teria duas. E para a última, eu teria uma. Então, multiplicando aqui, ó. 4 vezes 3, 12. Meses 2, 24. Né? E ele falou aqui quatro letras o quê? Distintas. Então, isso daí foi tranquilaça. Gabarito, letra D. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Show? Isso daí, tu não podia errar. Vamos lá. Próxima questão. Sublinhar para interpretar, ó. Método 2,50 neles, ó. A soma das raízes da equação é... Então, agora, é uma questão que envolve né, a ideia de polinômios, né, envolve aqui a ideia de equações. E para resolver... Para resolver né, uma equação na forma fatorada, como está aqui, é muito simples. Basta você pegar cada termo, e igualar a zero. Então está na forma fatorada. Pega cada termo igual a zero. Ó, primeiro termo aqui ó, é o x, a então, primeira raiz seria x igual a zero. Próximo termo, x menos 1. Então vai ficar x menos 1 igual a zero. X igual a 1. Então esse seria o valor da outra raiz. x mais 3 x mais 3 igual a zero. x igual a menos 3. Menos 3 seria outra raiz. x ao quadrado mais 16 igual a zero. x igual a mais ou menos a raiz de menos 16. Então, isso aqui é uma raiz imaginária. Então, nesse caso aqui, não existe raiz real. Então, o que vale aqui para a gente é o 0, o 1 um, e o menos 3. Então, somando, 0, mais 1 um, e menos 3, isso daí vai dar menos 2. Olhando ali, gabarito, letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Cara, essa prova aí, para mim, de boa. O cara que estudou, ela foi uma prova tranquila, tá? Caiu um pouquinho de cada assunto, mas caiu o básico. Então, se você estudou o básico de cada assunto, você conseguiu safar. Beleza? Vamos lá. Método 250. Para cima deles. Uma rampa será construída para acesso ao primeiro andar de uma construção, que está a 2,5 metros de altura em relação ao nível do terreno. Decidiu-se, a inclinação da rampa deve ser de 30 graus em relação ao nível do terreno. O comprimento dessa rampa será, então, questãozinha aí de trigonometria. Questãozinha de trigonometria. Para achar o comprimento dessa rampa, técnica R, o que, que eu tenho que fazer para achar o comprimento dessa rampa? Vou ter que usar aqui as razões, né? A ideia das razões trigonométricas, que seria seno, cosseno e tangente. Nesse caso aqui eu vou usar o seno, né? Vamos lá, fazendo aqui o desenho, ó. Mostrei aqui a rampa. Aí ele fala que está numa altura de 2,5 metros. E faz um ângulozinho aqui, ó. De 30 graus. Então, para resolver, né, eu vou usar aqui o seno. Eu poderia usar aqui o seno, que é uma razão trigonométrica. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Só que tem um macete. Que você faz essa questão aqui em um segundo. tá? O lado oposto, ó, pega a visão, o lado oposto ao ângulo de 30... Vale sempre a metade da hipotenusa. E a hipotenusa é exatamente o comprimento da rampa. Então, se o lado oposto vale 2,5, significa que a hipotenusa vale 5. Ela vale sempre o dobro. Então, gabarito letra B. Tá? Aí, a galera que gosta né, da razão trigonométrica seria seno. Você teria que usar isso aqui: ó, seno de 30. É igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Vai dar a mesma coisa. Tá? Só que aqui tem o macete. É, repetindo, o oposto ao de 30 é a metade da hipotenusa. Então, hipotenusa pode ser quanto? 5. Legal? E para finalizar, nossa última questãozinha. Vamos lá, tá acabando, hein? Sublinhar para interpretar. Método... 250 neles, Num terreno retangular, com 80 de comprimento e 60 de largura, duas áreas triangulares foram demarcadas para plantio, como mostra a figura. O comprimento de um dos lados de cada triângulo é 20. A área da parte restante do terreno é em metros quadrados. Então aqui é uma questãozinha de área, né? É uma questãozinha sobre área Para resolver qualquer questão de área Tem que saber a fórmula Então não tem jeito Igual lá na, no volume né? Área e volume, cara Tem que decorar a fórmula Então o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos lá Eu vou achar essas duas áreas aqui ó, De vermelho E vou subtrair do total Pronto, é isso. Vou achar essas duas áreas e vou subtrair do total. Aqui é 80 por 60, não é isso? 80 por 60. Essa seria a medida do, do terreno. Então, a área total. A área total aqui do terreno seria 80 vezes 60. Vai dar 4.000 e oitocentos área 1 né? vou chamar essa área aqui de área 1 e essa área aqui de área 2 tá? área 1 e área 2, área 1 vai ser base vezes altura sobre 2 vou cortar aqui poupou pou, vai dar 10 vai dar 10, 10 vezes 60 vai dar 600 área 2 vai ser base vezes altura sobre 2 o que, que eu vou fazer aqui? Ó? vou passar o facão vou vai dar 800 Vai dar 800. Então, a área pintada de preto, que é a pergunta, vai ser igual a 4.800 menos, menos 1.400. Fazendo aqui a continha, né? menos 4,800 isso aí vai dar 3 e 400 olhando ali gabarito letra E e essa foi a nossa última questãozinha ah, Marcão, não acredito que essa correção acabou é isso aí, família. Finalizamos aqui a correção da prova da PM Bahia. Quem foi nosso aluno sabe. Ó. Olha aqui o relato. Ó. Um dos relatos né, que nós recebemos. Ó. Mestre, olha só. Isso aqui que, né, que é o nosso combustível. Mestre, questão igualzinha A que o senhor colocou no curso dos palitos. Olha isso. É. Então, esse é o nosso combustível e isso mostra que estamos no caminho certo. Então, se você né? está se preparando né? o próximo concurso da PM Bahia, se você vai se preparar para o próximo concurso, se você não foi bem, cara, tá aí o nosso curso e esse curso vai te levar, com certeza, vai te levar a sua aprovação, vai levar para a sua aprovação. Esse é o curso que vai te dar o caminho certo para você ser aprovado e gabaritar essa prova. Ah, olha o que nós oferecemos no curso. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática completo, suporte tirar tira dúvida do aluno e mais três bônus. Um e-book de matemática, um curso de correção de provas e mais seis meses de acesso, totalizando um ano. E mais um bônus surpresa. É isso aí. Que é um cronograma, né, de matemática, para você sair do zero e gabaritar em apenas 10 semanas. Marcão, quanto custa tudo isso? É, se somarmos ali tudo que nós oferecemos, seu curso sai por mais de mil reais. Né? Porque ainda tem um cronograma, né? Se a gente fosse pagar, se você fosse pagar, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por 12 de 26,58. Então, não espere sair o próximo concurso da PM Bahia começa a estudar agora se você não foi bem né caiu na real caramba não vou passar comece agora beleza já para se preparar para outro concurso né? quem chega primeiro bebe a água mais limpa não adianta não adianta né? isso aí é da vida beleza então é isso aí família muito obrigado aí pela presença de todos o link do curso tá aqui na descrição do vídeo